Olá, meu nome é Adriano Vieira, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, que tudo de bom aconteça na sua vida. Bom, o motivo de eu estar gravando esse vídeo, parei meu trabalho agora na madrugada, é para parabenizar, em primeiro lugar, Alexandre Tavares, por esse curso maravilhoso. Na verdade, esse clube maravilhoso, que é o clube Google Ads Express. Esse clube, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Meu nome é Adriano, trabalho com design de redes sociais desde 2011, trabalho no Facebook, mas tinha uma necessidade, uma, necessidade, uma deficiência muito grande em fazer anúncios né, no Google Ads. Nossa, quando chegava no Google Ads eu ficava tremendo. Inclusive sofri algumas punições por não saber fazer anúncios de forma correta para vender como afiliado, sem falar nas prestações de serviço, né? porque hoje você tem que ser completo. Foi então que eu conheci o Alexandre Tavares, né? e vi que ele estava lançando o clube Google Ads Express, pedi umas dicas para ele e foi fantástico. Falei, não, a partir de hoje eu quero fazer aulas, e quero aprender de forma correta. No Google Ads Express você vai aprender a fazer anúncio para rede de pesquisa, rede de display, entendeu? Você vai poder tirar certificação Google, é um curso, um clube completíssimo. Portanto, eu recomendo você que quer aprender a trabalhar de forma correta. Olha, eu trabalho na internet com front page em HTML desde 2002, foi meu primeiro site, fiz cursos na Microcamp, aprendi a trabalhar com HTML, atuo na internet, ViewOrcute na C, Facebook, YouTube, tudo que você imaginar. Portanto, eu recomendo, é o primeiro, primeiro, pessoa, a primeira pessoa que eu paro para gravar um vídeo de recomendação em todos esses anos que eu atuo na internet, é o Alexandre Tavares. Então, eu recomendo para você esse clube, Google Ads Express, recomendo para você a assinatura, recomendo para você pôr em prática tudo isso, que além de você poder trabalhar com prestação de serviço, você também pode vender como afiliado, como produtor. Você pode fazer inúmeras, inúmeras, você entendeu? Inúmeras operações com esse curso. Então ele abre um leque de oportunidades muito grandes na minha vida, na sua vida também. Portanto, como todo clube, não pode faltar a nossa caneca, né? E aqui está também. Tá ok? Um grande abraço a você, professor Alexandre Tavares. Deus abençoe nesse super lançamento, que eu tenho certeza que vai mudar não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas também, para melhor, e vai ajudar muitas pessoas a alcançar os seus objetivos. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus.